O centro de atendimento psicossocial ele é fundamental no atendimento e na atenção à saúde mental na nossa cidade. Eu fui assistente social e atuei diretamente no setor comercial sul e na rodoviária, trabalhando na ponta, com atendimento daquelas pessoas em situação de vulnerabilidade. A existência de um aparelho público, daquela importância de atendimento psicossocial com profissionais adequados, é fundamental naquele território, inclusive para que outras atividades comerciais, culturais, possam ocorrer ali. Nós não temos que ter uma perspectiva higienista em relação à população, querendo excluir e isolar as populações em situação de vulnerabilidade.